Vamos apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 27 de julho, e agora para a segunda parte do programa, recebendo aqui nos estúdios da Boc, Boc News TV, com muito prazer, dois colegas que são realizadores do Santos Jazz Festival. É a décima edição do festival E Denise Covas e Jamir Lopes São os idealizadores São as pessoas que na verdade Desenvolvem esse projeto magnífico de música extraordinário, que é uma, gesta, uma referência, não apenas para a Baixada Santista, mas para todo o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. E eles estão aqui, gentilmente, vieram correndo de uma outra atividade, enfim, chegaram, né? conseguiram chegar a tempo e a hora para fazer o programa. Denise, tudo pronto para a décima edição? É, opa, <risos> tem que estar, né? Tem detalhezinhos e tal, mas está tudo, tudo correndo bem, né? Hum. Vamos aí para a décima, celebrando muito felizes, né? Porque além de ser uma data muito redonda, muito especial... Também estamos celebrando aí a, a volta dos eventos presenciais, né? Sim, então importantíssimo. nós fizemos as duas últimas online e ter esse calor do público, né? Pra gente, ah, principalmente para os artistas, né? Ter público na hora de tocar é fundamental, né? Sim. É então começamos aí amanhã, né? No, no Sesc. Abertura amanhã no Sesc, abertura. Abertura é, né? oficial, oficial, vamos dizer assim. E com um show belíssimo de Easy Gordon, né? Com a participação, a família muito musical. Os, Sobrinha de Dolores Duran, irmã de Tony Gordon tal. E com a participação muito especial da Ana Canhas, também uma artista Sim. excelente. E a partir das 8 horas da noite, então amanhã o Sesc abre a bilheteria a partir das 10 horas da manhã. É gratuito o show, mas tem que ter essa retirada, porque Sim, é um local claro. que tem uma limitação de público. São dois ingressos por pessoa. Então a partir das 10 horas da manhã de amanhã mesmo, né, do dia 28, dia do show, o pessoal já pode retirar anos, os ingressos. Ótimo. E aí, 29, 30, 31, nos arcos do, do, do Valongo. Valongo, aí lá não precisa de nada, lá é só chegar, chegar que será muito do... bem recebido. Mas vamos falar sobre toda a programação daqui a pouco. Javier, décima edição, desta vez não tem um homenageado do, do, do, da edição. Né? Não, a, a gente na, é, resolveu tá, não colocar assim, um homenageado, porque é, é, a celebração realmente esse ano é né, da retomada do evento presencial E de estar tá, é, reiterando né, é, todos os posicionamentos né e, e, e, e, e todo o tipo de curadoria que a gente fez nesses 10 anos né Sim. Então é, o Santo já sempre foi um projeto que, que primou pela pela música de qualidade De estar tá juntando né músicos de, é, de renome nacional e internacional Com vários talentos aqui da nossa da nossa região e também é, é, de estar tá levantando é, temas que para a gente, né, tanto para mim quanto para a Denise, são é, bastante caros, né, bastante importantes, né, que, como os direitos humanos, como é, é, de estar tá homenageando a, a, assim, as, as mulheres né, num, num país como o nosso, que infelizmente tem tantos problemas aí de de machismo, de feminicídio, né? de estar tá, é, celebrando a diversidade é, é, não só na cultura, é, na música, por, por, por ser também a gente tem esse problema social bastante grave, né? é, de ter é, bastante preconceito e bastante é, discriminação. Né? É, então a gente sempre, é, é, na história do Santos Jazz, colocou esses esse, esse temas de uma forma é, é, sutil porque qualquer projeto relevante né Chico precisa estar tá dialogando né com é, é, com sua época né então Santos dias a cada ano estabelece essa essa relação com o nosso público que a gente é, é, é, conquistou aí nesses 10 anos de caminhada são cerca de 10 a 15 mil pessoas que a gente consegue atingir é, diretamente assim de público e esse ano a gente tá é, com um total de 17 shows. Né? A gente vai fazer o show de abertura amanhã no Sesc, né? com, com Easy Gordon e Ana Canhas. É, vamos fazer uma, na abertura também uma pequena homenagem ao Coletivo Queirol, ao nosso amigo Zé Brigílio, né? é. que é o Instituto Arturundi que faz é, 20 anos e, e é um dos projetos de de inclusão cultural de, de mais, é, importante. dos mais importantes né no, no, no, no na região é, onde o, o índice de desenvolvimento humano é, é o é o pior da nossa né da nossa cidade então a gente é, é, é também é, é, podendo fortalecer né, um projeto tão importante, a gente dá essa visibilidade, como a gente já vez. fez com os outros, e continua com uma promoção bastante ampla no Arcos do Valongo, 100% é, é, de graça, com oficinas também é, musicais acontecendo e... no, teatro, no Teatro Guarani no, no domingo. E, sobretudo, música, como sempre, de qualidade. Ah, Isso é muito importante. E, aliás, parabéns pela iniciativa de homenagear Uh, o Instituto Arte no DIC, uh, o Zé Virgílio, um trabalho magnífico por esses 20 anos de grande trabalho realizado lá na Zona Oeste. Uh, Denise, programação 29, 30 e 31, 17 shows. Pelo menos 16 retirando da Anacanha. É, também, da, é. Ah, de... tá bem. A gente tem feito aí uma programação bem eclética, né? É. Que eu acho que é uma coisa importante, né? para atingir aí vários, vários públicos, né? É. E as fusões que o jazz permite. Então, uh, na sexta-feira eu tô sem a minha colinha aqui nesse tá momento, manhã. mas a gente abre. A sexta eu, eu, eu garanto. Na sexta a gente abre com o. Como uma homenagem a Sim. não tínhamos como deixar de homenagear a Elza Soares, não é? Sim. Então, um grupo de Santos, que é o Zumba Latina com a Gabi Veneziana, vão fazer essa homenagem. Depois a gente tem o sexteto Miles Davis, que a gente vai mostrar uma a fase mais elétrica do Miles Davis, que é um ícone, né? Uhum. Uh, depois temos o João Suplicy, que tem um Sim. trabalho muito interessante, diferente, né? Que ele fez umas releituras de alguns sambas conhecidos e também músicas próprias, uh, no estilo blues, então chama Sun blues. Sun blues, e aí para encerrar, na sexta-feira, <risos> a gente tem aí essa banda que vem estourando, acabou de chegar de uma turnê da Europa e Estados Unidos, que chama Francisco El Hombre, é uma banda jovem, muito ativista assim, em temas, tem uma música que fez muito sucesso, Triste e né bem feminista, bem bacana, e eles fazem, porque eles têm dois componentes, que são mexicanos naturalizados brasileiros, eles têm um, um, uma, um, um show que eles fazem, que, é, que eles tocam o Carlos Santana, que, ele, que é guitarrista considerado os melhores do mundo, e que também é mexicano, né? Então, a, tá bem bonito a sexta-feira, é bem, é bem linda, assim. Aí Sim. depois nós temos sábado e domingo. sábado e domingo. já sabe de, sabe de cor, mas... sábado de sábado tem uma sequência de oito de shows, né? abrindo com uma, uma jam de uma, de uma das escolas aqui de música, né? que é a Blackbird, né? então uma jam entre alunos e professores, né? Então o Santos já sempre faz essa, essa atenção de, também de dar visibilidade né? para quem trabalha com formação musical na nossa região, e logo depois a gente tem um show muito bonito de Kika e Cox e banda, né? É, que é uma das nossas cantoras locais De, é, é, de mais talento sim, né? sim. E, e depois a gente tem um show Que junta é, artistas é, é, Músicos de Santos e, e de São Paulo Que é o, o, é, o show afro-latino Com o Ilmar Santos e banda né? Ele é um santista, mas que agora mora, mora em São Paulo né? Então parte da banda dele né, Os integrantes é, são daqui e, e São Paulo E vai estar tá fazendo esse esse jazz com uma pegada mais afro e, e, e latina também. Depois a gente tem uma, é, um show que... Do, jovens músicos do, do ABC que já participaram dos circuitos do, do, do Sesc, né, que é Conde Favela Sesteto, é, e que já estão participando dos, de principais festivais de jazz aí pelo do, do Brasil, né, tem uma homenagem à Tânia Maria, né, a Tânia Maria que infelizmente né chegou é, não é tão conhecida no nosso país, mas foi uma de umas umas artistas precursoras na Europa, né, do nosso é, da, da nossa música instrumental brasileira e ela também é cantora, né e, então ela tem uma carreira bastante consolidada é, na, na Europa em especial é, na França né? a gente vai fazer uma homenagem à Tânia Maria com um grupo é, é, de São Paulo que até acabou de, de gravar um CD que o nome um CD né o CD é ótimo né é, hoje, hoje um, um, um, um trabalho né? digital em um estúdio né que é o projeto Parabéns Tânia né? que foi uma homenagem aos 70 anos da, da, da Tânia Maria pelo selo do, do, do Sesc mas também tem na versão CD além da, é. da, da, da versão digital é, e, e, esse, e, e esse show a gente tem uma, é, eu cheguei a assisti-lo né, no Blue Note em São Paulo e é um show muito bonito né, e tem canções também que, que Tânia gravou de, de compositores é, famosos como Ivan Lins, né, é, Tom Jobim, enfim, é, é, um, é um trabalho bastante bonito esse de Tânia Maria, tem outro grupo é, que é o Metal Abstrato, que é um, é um, é um grupo que de São Paulo, que participa dos principais festivais é, do Brasil e do mundo, que eles fazem a fusão do Jazz com a cultura Hip Hop. Tanto é que terá é, a participação de um, é, de um MC né, é, francês, né, especial, dentro do show do Metal Abstrato é, esse ano, né, é, nessa edição do Santo Jazz. E a grande estrela da noite, na, de, de sábado, é a Santista Tulipa Ruiz né, e a banda Pipoco das Galáxias. Né? Uhum. <risos> Tulipa que é, atualmente, né, na música contemporânea, é, é, é uma das, das vozes... É, é, mais é, aplaudidas pelo público e pela imprensa. Ela já ganhou um Grammy, né? é, quatro CDs gravados. E ela está muito motivada para fazer esse show, porque como ela até é, me falou e a produtora dela, é o primeiro show que ela vai fazer... É... É, ao ar livre né? com acesso livre do público né é, da de, de cidade onde ela nasceu ela já chegou a fazer a apresentação em Santos em local fechado como o Sesc né mas ela tá bastante motivada Legal. em participar do festival de jazz é, a Tulipa Ruiz que recentemente até gravou um, um CD com o mestre João Donato que já teve participou do Santos Jazz já Sim. É, então é é, é, realmente é um show que vale a pena conferir. Né? Agora, tudo isso no sábado. Tudo isso no sábado. No, todos, no, Denise, no mesmo palco? Você vai ter vários palcos? Como é que você Não, vai é, a gente usa um, um, um palco só. Eu né? Começando aqui, só mais, porque Sexta-feira, o, o Arcos do Valongo abre a partir das 6 horas. Tá. O primeiro show começa a partir das 19h, 19, 19 e pouco. Horas, tá. No sábado e domingo, o Arcos do Valongo, a gente já abre a partir das 13 horas, né? porque ah. tem, é isso até que é interessante a gente falar, justamente porque lá a gente tem uma série de outras a, ações de, de, de entretenimento, né? que é a Praça de, de Alimentação, que a gente tem, né? deve ter umas 15 operações, inclusive esse ano com a novidade do Pastel Carioca, né? que é uma Sim, instituição é. da nossa cidade que está participando de eventos. Uh, alguns food trucks, bom, são várias, tem Sim. comida vegana, tem, tem vários. Para todos os gostos. Isso, temos a cerveja nossa, que vai ser a Everbril esse ano, que é. também é uma 013 aí que está indo muito bem. E a gente tem um espaço Kids, né? Que a gente sempre põe, onde os pais para ah, as crianças pequenininhas pensado, é. podem deixar as crianças ali com monitoras claro, e tal para poder. Segurança, então. Isso. E esse ano nós estamos com a novidade de uma parede de escalada. Né, que tem aí quase 7 metros de altura, que atende a família toda com criança a partir de 5 anos e adultos até 100 quilos. Né. E temos o collab do, do, do Heitor Cabral, que é o Encontro dos Criadores, que tem um bazar criativo com uma série de, de artesãos, de, então, do pessoal da economia criativa. Então exatamente, na hora do almoço. Exatamente. Já vai no, almoço, exatamente. Vai, vamos, vamos, no sábado já fica lá até. Até, é. a né, Jair? até a madrugada, <risos> até a madrugada. Até o último aí. show. Muito bem. O Fernando está lá embaixo. Eu queria chamá-lo para que ele participe dessa conversa. Depois a gente conclui com a programação do domingo é. correto, do encerramento, que é muito importante. Mas eu queria ouvir o Fernando agora. Fernando, por favor. Sem dúvida. Hoje parece que esquenta. Também se puderem falar sobre o Esquenta, que vai acontecer hoje, inclusive no Café ah, Carioca. Como vai ter um Esquenta né? hoje? Não sei se vocês ouviram. Ah, ah, é eu isso. Vi, eu ouvi, o Esquenta. Nossa amiga, né? Quanto que eles calculam que movimenta, a gente teve agora o Congresso de Cidades Criativas, quanto que o Santos Jazz Festival movimenta de, de empregos? Vocês já tem um balanço, assim, com base, obviamente, nas edições anteriores, é claro que agora uma presencial muda muito, muito. Olha, bem, Fernando, é, cara, são mais de 200 empregos aí que a gente gera de maneira mais direta, fora os indiretos, né? Que tem muita gente trabalhando, som, luz, técnicos, assessoria de imprensa, designers e, e tudo isso, né? Aí você também completa com hotel, com os próprios restaurantes que acabam claro. uh, sendo, né? absorvidos aí no projeto o os aplicativos de transporte, de transporte Sim, e é? uma série de estacionamentos aí você tem uma série de Sim, né, é? uma cadeia enorme que, que atinge né? Sim, e o nosso é? evento é importante falar que ele é inteiramente gratuito a parte dos shows das entradas e isso porque nós temos obviamente patrocínio via lei de incentivo à cultura que é do Santos Port Authority né temos também uma, uma, um excelente apoio da Prefeitura Municipal de Santos, principalmente através da Secretaria de Cultura e de Comunicação, no apoio também de divulgação, e, e do, do, dos parceiros aí que, que estão com a gente, mas basicamente uh, esses apoiadores que a gente consegue o levantar um evento desse, desse porte. É fácil. Né? Não é fácil. <risos> esqueta, né, o esqueta, esqueta, o esqueta de uma amiga em comum, né, a Milena, né, do, né, que do, Carioca. Tá, do é. Café Carioca, que está é, modernizando, né, fazendo acontecer no Ela Café Carioca. Ela esteve aqui no programa, gente né, é. concedeu uma entrevista a respeito dos jovens empreendedores. E ela contou aí várias Ela escolas. tá pronta para tá quebrar lá, tá um espetáculo. É vivo à noite, né? Muito legal. Muito legal o Café Carioca. Muito legal e, e, e começando a participar de eventos, né? Ela Sim. participou do evento da, e... da Unesco, né? Que foi semana passada e ela estará, é um dos destaques, assim, do, do 013, assim, da nossa cidade, na nossa praça de alimentação, no, no Santo Dias Festival. E a gente bolou um esquenta hoje, a partir das 19 horas, no Café Carioca, com a banda Kizumba Latina e a cantora Mona, que é muito é, talentosa também é, a partir das 19 horas todos convidados né não tem como não tem com Hoje, é longe, daqui hoje pouco, noite daqui a pouco, pouco. Daqui a pouco, já já tem pouco. Tá, não essa. tem ingresso é ingresso é só chegar, só chegar. <risos> vai ser muito bom lá com a Milena no café carioca hoje legal muito legal muito bem agora eu queria a última do domingo, encerramento, programação. É, programação de domingo também, né? Como a Denise falou, assim, a gente vai abrir às 13 horas, mesmo horário de, de, sábado. de sábado, né? É, logo no início da tarde, até para o pessoal poder almoçar, fazer um lanche, né? Diferente no, no sábado com bastante variedade de opções. Né? É, e o primeiro show vai ser 14h30, vai ser, é, é, é, na verdade, assim, né? é quase um, um corpo estável inteiro da, que era da cidade de, de, de Cubatão, né? Chico que infelizmente. O, o, o prefeito lá está desmontando né? é, Que é, é a, a, a orquestra de metais e percussão né? De Cubatão Cubatão que sempre teve, você né? sabe disso uma, uma, um, Foi uma, na nossa região em especial Uma referência na formação musical sim, né? sim. Sempre o um destaque na parte de sim, cultura Foi no conservatório foi musical sim, Justamente, sim. justamente, justamente e, e Público, né? Infelizmente os gestores públicos atuais lá é, é, Estão abandonando, a, deixando a míngua totalmente é, a única coisa que era mais representativa da, da, na, na cidade, na parte de cultura, que tinha mais tradição, infelizmente está abandonando. O Roberto Farias. É, mas, mas é, o Santos já sempre é, é, é, a, a, a, apoiando e sempre dando visibilidade para projetos importantes, ainda mais esse com, com, com o é. histórico do Conservatório. Vai ser a, o show da Orquestra de Percussão e Metais de Cubatão. Com a cantora Rafael Laranja, né, que está fazendo muito sucesso, fazendo uma homenagem à Elise Gina. Então vai ser que... Imperdível Começa às duas e meia E o maestro Alexandre vai estar levando também o corpo de músicos infantil Para fazer uma pequena participação também no Santo que É uma forma de motivar Estimular a criançada O palco é importante essa experiência E depois? E depois a gente tem o segundo show que a gente... Vai estar fazendo é, no, no, domingo. no domingo, né? Que é, é, vai ser o, o Jefferson é, Gonçalves, né? Oh, desculpa, antes disso, de, logo depois do show, da em homenagem à Gina, a gente vai ter outro show de músicos de Santos que é o mestre da guitarra né o espetacular Mauro Hector fazendo é, um tributo ao Jimi Hendrix né que se vivo tivesse esse ano faria 80 anos que é um dos principais guitarristas aí do, é, do, do mundo né então homenagem ao Jimi Hendrix é, logo depois Famoso pelo Woodstock nessa né? Woodstock, passagem no Woodstock. Woodstock. É, é e o terceiro show é um show de blues instrumental com o gaitista é, carioca é, Jefferson Gonçalves e, e os músicos do Bittencourt e são eles até também que antes que é bom a gente reforçar essa divulgação é, no Teatro Guarani no próprio domingo 1 e meia a gente vai ter oficina com é, o do Bittencourt de, de harmonia e improvisação no jazz 1 e meia da tarde no Teatro Guarani também no centro e as duas e meia uma oficina de gaita com o Jefferson Gonçalves, então para os amantes aí da Música Mental e da Gaita, as inscrições é, faz pelo, pelo site do festival, né? .com .br, pelo e pelo e-mail, né? E também o acesso é gratuito, é gratuito dessas duas oficinas e logo depois eles saindo do Guarani da oficina eles já vão já vão fazer o show Artes no palco do, Valongo, do Valongo. Valongo. É. E o último show no, no Arvo Valongo no domingo é um é vai ser um show uma um pouco inusitado que, é, e a gente gosta dessas dessas misturas, né? Porque é isso que faz a gente é, ampliar o público do do festival, né, Chico? Vai ser o Filhos da Bahia em Jazz São os filhos de grandes astros Da música é, baiana né? O filho de, de, do Carlinhos Brown Do Reinaldo Que é do grupo Terra Samba E é, também o filho do Saulo Que é um cantor é, é, Também de MPB é, Muito famoso Eles formataram um show né, é, com o com né, maestro Rolan que é daqui de Santos, que mora aqui em Santos, que o estúdio dele é aqui de Santos, que é o maestro da banda, e é, fizeram um repertório jazzístico para entrar na programação do Santos Jazz, então legal. é um show também bastante Metais, né? Filhos da Bahia em Jazz. E esse show encerra a programação. Esse show encerra a programação né, de, desse, desse ano, né, que... É, um ano de retomada né é um ano que claro que é, economicamente politicamente bastante difícil né mas que que a gente é, ama o que faz a gente vai, persiste vai, né ama, é, e a gente tem esperança que dias melhores virão é, principalmente depois <risos> das eleições desse ano 2 de outubro é. teremos eleições um ano, um ano realmente complicado vendo também de, de, de, de comemorações né? O bicentenário da independência, que espero corra tudo bem, tenhamos uma festividade é, civilizada, civilizada <risos> festejando de fato a data nacional. Exato. Esta é a data nacional, não é a data de alguém. partidária, é. Né? É, é político partidário, é. é a data nacional. É. 200 anos da independência celebrar José Bonifácio é. e Andrade Silva, Santista, é. patrono é. da nossa independência, tivemos é. o centenário é. da Semana de Arte Moderna em fevereiro, ou seja, agora a décima edição do, do, do, do, do Santos uhum. Jazz Festival, tá certo? Denise? Opa, é isso aí. Qual a expectativa, Denise, para essa volta, essa retomada presencial da ah, a gente sempre tem a melhor expectativa, né, Chico? É claro que a gente está um pouco assim, porque a gente não sabe exatamente como o público claro. está. Sim. Mas pelo que a gente vem acompanhando, principalmente em festivais, que são locais mais abertos, portanto, que a sim. pandemia não acabou, mas portanto mais arejados e tudo isso, que é o caso do Arcos do Valongo, <risos> uh, tem tido uma, uma, um público excelente né nesses eventos todos que a gente tem visto então a gente acredita que o nosso também vai ter ah, esse, essa expectativa é que a vai gente até supere um, vai ser um sucesso porque eu acho que o pessoal tá né tá De meio represado mesmo. né o, então. o, o Santos café agora foi um sucesso foi o UNESCO aí, foi outro ou seja, é. tem uma série de atividades é. que tem tendo... E nós ficamos felizes também... Bem, né? Exatamente, nós ficamos felizes porque a gente está encerrando esse mês, mês de, eh, julho, de julho, né? que a é gente tem encerrado vez. nas últimas edições presenciais, Sim. mas esse ano teve uh, esse encontro da Unesco que foi Sim. tão importante, né? Então, voltar no presencial com 10 anos, claro. encerrando, conseguindo fazer na mesma data que a gente vinha uh, fazendo nas últimas edições presenciais... Tem tudo para, né? Tem tudo para, e mais do, que, mais do que isso, gerando empregos, como bem disse o Fernando, ao colocar a pergunta, vocês disseram, 200 empregos, ou seja, isso é importante, girando a economia, trazendo arte, cultura, entretenimento, lazer, para toda a família, não apenas para um público Exato. jovem, né, ou um público mais sofisticado, porque o festival é sofisticado, né, uhum. embora não seja elitista, mas ele tem nível... Tem qualidade. De programação. Então, é Eventos para toda a família, com área de lazer, com toda a segurança, imagina. Sim, tem também, equipe de segurança, assim, tem tudo, tudo, claro. essa preocupação. Enfim, sem dúvida nenhuma, será sucesso, como outras edições foram, e muitas outras geral. Fernando e Maria, algo mais, Fernando? Só pegando esse gancho do Centro Histórico, né? A gente, esse Santos Café, gente só gente, agora, mês de julho. Esse evento da Unesco se concentrou também no Centro. Do próprio South Jazz Festival. O centro é a nova praia, aí, podemos dizer assim, os grandes <risos> é o um caminho aí que o centro uh, tem, o um caminho natural, é claro, que nós atrativos também, mas ainda algumas pessoas até ainda ficam um receosas. Ah, vale a pena o centro, às vezes um certo preconceito até. Sim. Até a, a posição de vocês aí sobre a, a importância de se realizar o evento no centro histórico de Santos. Olha, Fernando, desde a primeira edição do, do Santo Geste Festival, né, é, a gente realiza é, com a maior parte das atividades no Centro Histórico. Né, é, e nas últimas edições, sempre é, somente a, a abertura né, no Teatro do, do, do, do Sesc, né, mas o é, é, restante da programação, todo centrado no, no, no, no Centro Histórico, porque... É, a gente, a gente acredita que é, agrega muito justamente na, na revitalização da, da parte central da cidade, que é estratégica, né? é, e ali é que está a nossa história, que tem é, uma arquitetura singular, né? é, e, e é uma forma do evento é, tor, é, tornar o respeito ao nosso patrimônio histórico, histórico maior, é, de que dá mais visibilidade para aqui e, e para aqui também... É, é, tanto os proprietários né, de imóveis no centro como a própria prefeitura é... Alavanque a, a essa revitalização, né, mantenha o centro claro. é, é mais ativo. Né? Então é, algo, é, é, uma, é, uma, é uma coisa de, de mão dupla. Né? É, o centro ele sempre agrega qualquer projeto cultural, porque é ali que está a nossa história. Né? E, é, e, e também é, é uma contrapartida, um, ou uma outra contrapartida que o projeto dá, é, é de estar tá valorizando é, o centro. E, e claro que é uma preocupação nossa de estar tá fortalecendo, até para deixar. É, o público do Santo Gés, as famílias e todos os santistas e turistas, né? é, de estar tá fortalecendo a parte de, de segurança na região com é, a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, e dentro do, do espaço do Arcos do Balon, né, que, que, é um, que é um espaço é, de eventos né? é, que tem uma parte aberta, mas é um espaço é, é, fechado, com toda a parte de segurança, com bombeiro. Né? E, e o nosso retrospecto é muito positivo na parte de... Nunca a gente teve incidentes é e, e, e famílias entrando com, bebê, com carrinho de bebê é, e ficando é a legal. tarde inteira. Então, é, é, aliás... Né, é, anos atrás, assim, o Santos Gés, quando a gente mudou para o Arcos do Balão que foi o primeiro evento a, a mudar esse perfil do público, porque antigamente, né quando a gente é, coordenava, fazia a Virada Cultural, o próprio Festival do Café, é, o Festival do Café não, que, que sempre tem um público familiar para ser é, diurno e tal. Mas nos eventos noturnos em especial, tinha um, tinha um perfil de público que a gente não via famílias e criança pequena sim, sim. Depois que a gente mudou para o Arco Balão, com esse sistema todo de segurança, Aí o pessoal é, se sente mais, mais. É, mais confortável e tem o Espaço Kids e tem a, a, a, a feira é, de materiais atividades, criativos, né? outras ah, atividades que acabam é. agregando. Né? E a Segura. gente sabe, né, Fernando, que a arte, a cultura, ela acaba resgatando tudo isso, né, em áreas que não são tão frequentadas, que sim, não sim. tem... Né, você vê cidades da Europa, Barcelona, uma série de outras, que se revitalizam através da arte, através dos artistas, muitos, inclusive, morando, passando a morar, fazendo seus ateliês. E a gente acredita muito ainda que isso possa vir a acontecer, principalmente naquele miolo ali, né? do, do Valongo mesmo. Então, é, esses eventos que, que a prefeitura tem feito e, e outros eventos privados, como o nosso, são fundamentais para a gente fazer com que o Santista vá, até o Santista Sim, vá ao centro, ao centro porque o turista que nós recebemos também, isso é muito importante, vem gente do ABC, vem gente claro. de São Paulo e tal, Uh, eles gostam justamente porque uh, estão numa área que é, é gente, é muito charmosa, né? Ah, Aquela rua do comércio, rua 15, à claro. noite aquilo fica lindo com os lampiões, e isso é que é o bacana, você mostrar ah, que a sua cidade, ela tem essa história, que é uma das mais antigas, não é realmente, que não é apenas praia, <risos> né? Então Sim, é, é importante. E olha, e hoje... Já tem o um esquenta, hein? <risos> lá no Passa, centro lá, histórico de passagem, em frente à prefeitura. Carioca, é. com a Milena, achou o Kizumba, né? Latina, Mona. Em Mona, latina em Mona. Lá no Café carioca para o esquenta do, do, do festival, que começa aí, efetivamente amanhã, abertura às 8 da noite, no Teatro do Sesc. Podem retirar os ingressos a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, é de graça, mas é preciso passar na bilheteria do Sesc e retirar o ingresso. Cada pessoa pode tirar dois ingressos. Exato. Evidentemente, a lotação do teatro tem limitações. E depois eu começo o festival nos Arcos do Valongo, na quinta-noite, sexta e vai por aí. É, começa a maratona. Domingo, até <risos> domingo, com muito show, muita música de qualidade. E vocês acompanharam a programação aqui, que o Jamir a memória do Jamiro é fabulosa, lembra de tudo. É, é, é mais. Então, com isso, é, eu só posso desejar a vocês, mais uma vez, sucesso nessa décima edição. Obrigada, é? contamos com vocês lá. Aproveitamos para convidar todos os muito obrigado. que estão aí, nos vendo é claro, e ouvindo. Estejam, são shows gratuitos né? e com toda a segurança com espaço kids para as crianças, pode levar criança, família, enfim. Vai ser realmente um sucesso o um retorno presencial do, do, do, do festival né? e que daqui por diante teremos muito mais 10 anos. Completando 10 anos, vamos para os 20, 30 <risos> e vamos por aí. Esse, Não, Jamiro? É, esse, esse é o aí. objetivo. Obrigado, Jamiro. Obrigado, Denise. Obrigado a vocês. Tchau, Obrigado, tchau. Lascarlo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Muito bem. <risos> e assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias que recebeu agora Denise Covas e Jamir Lopes que são os idealizadores e realizadores do Santos Jazz Festival, na sua décima edição, que começa amanhã no Sesc, às 8 horas da noite. Muito obrigado ao Fernando e Maria, muito obrigado a toda a equipe técnica, a pessoa do Felipe, e sobretudo a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, de notícias. Muito obrigado e até lá.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 Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais.